Boa noite, meus irmãos, mais um devocional para o seu coração. É, este devocional hoje vamos falar sobre a energia que as nossas palavras carregam, a energia que Contém dentro das nossas palavras Temos que ter muito, mas muito cuidado com as nossas palavras Quando elas não forem para edificar os outros E nem tampouco para nos edificar Palavras são energias e elas afetam de que maneira a matéria em nossas vidas. Quando você pronuncia alguma palavra negativa contra o seu carro ou o seu bem, algo material que você tenha, tipo o um, teu carro, tua casa, os teus os teus bens materiais, isto aquilo não não, como por exemplo, usando da palavra, isto não presta isto é é isso ou aquilo de forma negativa na verdade você tá liberar você tá liberar uma energia eh, negativa de acordo com aquela palavra e ela vai ter que dar o resultado eh, do tipo daquela energia eh, um dia ou outro quando você menos esperar meu irmão aquilo que você amaldiçoou o carro o, o, o teu bem material, ela vai começando a se deteriorar Ela vai começando a estragar, ela vai começando a se perder aos poucos Nós precisamos ter muito, mas muito cuidado com o que nós falamos Essas palavras negativas pronunciadas de nossa boca São vibrações cheias de energia Que afetam negativamente os átomos que compõem esse carro Ou esse bem material que você... Talvez sem conhecimento tenha amaldiçoado. Ou seja, se você falar continuamente essas palavras negativas sobre a vida de alguém, ou mesmo sobre sua própria vida, a sua mente subconsciente, que a Bíblia chama do seu coração, irá te obedecer, criando essa energia negativa daquilo que você fala continuamente contra o que você acabou de falar, ou seja, aquilo que você continuamente ou repetida, repetidamente vem falando de forma negativa contra a sua própria vida ou a vida de alguém ou até mesmo um bem material que você tenha, ela, ela, ela vai, ela, o teu subconsciente, que é o seu coração vai criar, vai criar isso ali, vai criar, vai trazer a existência é, no mundo físico. É preciso termos muito cuidado com o uso das palavras. Podemos definitivamente concluir que toda a matéria responde à fé e às palavras de nossa boca. A substância da qual nosso mundo é feito e é influenciada, ou seja, é manifestada pela palavra. Deus criou tudo que existe, tudo que nós vemos hoje no mundo físico. Com, é, com palavra e Deus também nos criou na sua imagem na sua semelhança para nos funcionarmos para nós atuarmos tal como Deus atua tu crês no teu coração tu pensas tu crês e tu falas quando tu falas tu liberas essa energia uma hora outra hora vai acontecer deixa-me explicar de outra forma as coisas que você deseja e acredita é composto de átomos os átomos sabem e reconhecem o que você acredita. Ouvem o que você diz e se comportam, ou seja, ou respondem de acordo com o que você deseja e acredita em seu coração. Se você acredita em seu coração, que é a sua mente subconsciente, que ex saudável, e profundamente favorecido e abençoado por Deus Os átomos que compõem a matéria Que é o seu corpo, do seu corpo Pela qual foi feito o seu corpo Se comportam e respondem Ou correspondem De acordo com o que você deseja E acredita em seu coração Tal como a escritura diz porque como imaginou na sua alma, aqui a alma é a mente subconsciente, assim, ou, e o seu coração, ou o seu coração, assim é. Tudo que você imagina no seu coração... Nos seus pensamentos, com sentimento, com vontade, ou com raiva, com ódio, você manifesta, você se torna, você traz a realidade. Irmãos e irmãs, tenham muito cuidado. Está no livro de Provérbios, capítulo 23, no versículo 7. Esta é a palavra que eu trouxe para todos vocês nesta noite é mais um devocional. Deus abençoe, até mais, Shalom.